Olha, existem três erros graves que fazem você perder o interesse na leitura. O primeiro é a falta de disciplina. O segundo é a dificuldade de concentração. E o terceiro é o cérebro travado que faz você ler como uma tartaruga, perdendo um tempo precioso que você poderia estar aprendendo e se atualizando com outros conteúdos importantes. Se você é uma pessoa que adora ler, mas tem dificuldade de se concentrar e de memorizar o conteúdo, Presta atenção nesse recado. No dia 21 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite em ponto, eu vou dar uma aula ao vivo, especialmente para você que adora comprar livros, mas não consegue ler nenhum. A ciência já provou que quem lê bons livros melhora de vida, tem mais equilíbrio emocional e prospera nas finanças. Então na aula do dia 21 eu vou te ensinar cinco técnicas para desbloquear o seu foco, ter mais disciplina na leitura, memorizar qualquer assunto e ler três vezes mais rápido, com foco e concentração. O conteúdo é imperdível e você precisa participar. Mas atenção, hein? A aula será ao vivo e não terá reprise, combinado? Sai dessa vida, destrave o seu cérebro e a sua leitura em 2021. Clique aqui no link da descrição e inscreva-se agora mesmo.